Alô, meu nome é Kelly Tavares, estamos aqui na Praça Mauá e gostaria de convidar você para vir com a gente num tour da pequena África com Arte de Rua. estaremos postando uma série de vídeos com curiosidades, conteúdos, para que você conheça um pouco mais desse importante ponto de parada no Rio de Janeiro e porque a Zona Portuária constitui um capítulo-chave da nossa história brasileira. Em uma parceria com o Café Épico, te convidamos também para uma pausa para o café. Siga nossas páginas Rio Encantos e Épico Tchau, tchau!